Vou rezar pra chegar o de igualar. De livre pancada à vontade. Então, o que você vai cantar? Vou cantar pra minha mãe. Então, estamos no quarto encontro da Rede Mocambos. É, tem cerca de 30 pessoas aqui participando. Está bastante focado assim na no compartilhamento, né, De... Dessas tecnologias que a gente vem pesquisando e desenvolvendo também. O que separa esse http://www.com.net é esse comando aqui de modal. Então, hoje que a gente começou a mexer nas máquinas com a oficina de, de como manusear a Wiki, e eu tem um pessoal no estúdio também gravando, pra sair um som massa também depois. E aqui no encontro, a gente tem trabalhado a questão do portal, né? O portal da Rede Mocambos. É mocambus.net aí. A gente vem discutindo essa questão da colonização que sofremos via as mídias, né? A marca mais trágica dessa experiência é, é o fato de se dar desconstrução das identidades, né? A Rede Mocambus é uma iniciativa que começa aqui na Tainã, por volta do ano 2000. E ela é inspirada assim na luta palmarina, né? quilômetros de palmares. A rede Mocambos é isso, é uma rede que fortalece os movimentos, né? seja ele quilombola, seja ele povo de terreiro, seja ele indígena, seja ele caissara. E aí então a ideia da Rede Mocampos de fortalecer as ações junto dessas comunidades que ainda tem terra e terra pra gente é essencial, porque a terra é, permite que a gente tenha alguma autonomia, na medida que se a gente aprender a lida e, e, e recuperar as tecnologias ancestrais de se relacionar com a terra, com a natureza, com o meio ambiente de, de produzir é, seus alimentos, de, de produzir sua cultura. E a, eu acho que a grande lição desse encontro que a gente pode ter a compreensão é do balbá mesmo, como a união mesmo da gente em torno de uma de uma coisa comum, uma coisa que só dá, não pede nada em troca. né? E o balbá é um símbolo da rede porque descobrimos assim, que o balbá nos remete para nós mesmos, sabe? E eu acho que a gente quanto indivíduo, a gente quanto herdeiros de uma herança, de uma riqueza ancestral, que, que ela pode nos servir assim até para orientar caminhos e que sejam mais, mais justos, mais éticos, mais dignos para a gente caminhar. Eu segura sua a mão na minha, minha para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinho. A gente vem plantando coisas e ali a gente tem um balbá e mais três lá na ponta da praça. Não é uma planta da Tainã, é uma planta que simboliza a nossa luta, o nosso reconhecimento, a nossa identidade. Então a gente vem sendo presenteado pela natureza e esse é um presente que a gente recebe com carinho. E não é da Tainã, é de todos nós, é de toda a nossa luta, é do nosso povo. Ah.